Olá, meus amigos viajantes, meu nome é Sérgio Falsetti, faço parte da Expedição Viajando Todo o Brasil. Hoje nós estamos aqui na cidade de Barra de São Francisco, no interior do Espírito Santo, conhecido como a Cidade do Mármore, do Granito, Sentinela Capixaba. Nós vamos fazer umas imagens aéreas aqui e vocês vão gostar dessa cidade. Vem comigo aqui para vocês verem. A região teve um grande conflito chamado O Contestado, que começou depois que o fiscal do município mineiro de Itambacuri, Antônio Matos, publicou edital em 1937, declarando que a então região capixaba de Mantena pertencia ao estado de Minas Gerais. Esta região foi disputada pelos dois estados por 25 anos, mas em 1940 a região foi declarada ao Estado do Espírito Santo. Os Principais atrativos é a Praça Senadora Atílio Vivaco, a Cachoeira dos Mols, a Cachoeira do Zé do Pão e a Cachoeira do Granito viajantodobrasil.com.br, Você encontrará fotos dos atrativos e vídeos das ruas dessa cidade Lá você também vai encontrar fotos e vídeos de outras cidades e de outros estados Então termina o vídeo da cidade de Barra de São Francisco Aqui no interior do Espírito Santo Conhecida como a Sentinela Capixaba Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos e parentes Não esqueça de dar o seu like Clique no sininho para poder receber as notificações e não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Um grande abraço e fique com Deus!